Jorginho de Paula. Eu já tava com o vídeo pronto aqui no Buncha Calaca, gravado, editado, agendado, pra ser publicado no sábado de manhã, hoje no caso, falando sobre o teu triple-double na terça-feira, na primeira rodada do NBB, no jogo entre São Paulo e Corinthians, quando aí tu vai lá e me consegue um segundo triple-double na sexta-feira à noite, arruinando meu vídeo, ou pelo menos deixando meu vídeo vencido, desatualizado. Então, qual era a minha única opção? Regravar o vídeo, que é o que eu estou fazendo exatamente agora, com essas novas informações, né? Roda a vinheta. Here it comes. Começou a temporada 2019-2020 do NBB e logo na primeira rodada já tivemos um triple-double, que eu falei do Georginho de Paula, jogador de São Paulo, no jogo contra o Corinthians. Ele acabou o jogo com 21 pontos, 11 rebotes e 10 assistências. Quem acompanha o Boom Shakalaka já faz um tempo sabe que não é a primeira vez que o Jorginho aparece aqui no canal. Na minha cobertura do Jogo das Estrelas do NBB desse ano, de 2019, lá em Franca, eu inclusive entrevistei o Jorginho na quadra do Pedrocão, perguntando pra ele como tinha sido a experiência dele lá em Houston, quando ele fez parte do elenco do Houston Rockets por um período. Pra quem não se lembra, o Jorginho estava no Rockets em 2017, na pré-temporada, para a temporada 17-18, inclusive entrou naquele tradicional jogo que sempre tem contra o time chinês do Shanghai Sharks, sempre acontece esse jogo lá em Houston, ele entrou inclusive marcando dois pontos. Após jogar essa pré-temporada pelo Houston Rockets, ele não ficou no elenco, ele foi para d League, onde ele jogou no Rio Grande Valley Vipers, que é o afiliado dos Rockets na League, mas lá ele atuou apenas por 10 jogos. Depois ele voltou para o Brasil e ele estava no Paulistano na temporada passada, mesmo time que ele já estava antes de ir para os Estados Unidos. Esse ano, temporada 2019-2020, ele foi para o São Paulo, que recém voltou com suas atividades basquetebolísticas no ano passado, jogando a Liga Ouro. Eles foram vice-campeões da Liga Ouro e esse ano estão disputando pela primeira vez o NBB. E logo na estreia, o time do São Paulo, liderado pelo Triple Double do Jorginho, já venceu com autoridade o Corinthians no ginásio Flamir que é o ginásio do Corinthians. Tudo isso eu falei na minha primeira gravação desse vídeo, o que aconteceu é que três dias depois o Jorginho conseguiu mais um triple double no jogo contra o São José, mas nesse vídeo aqui no final eu vou mostrar os lances do primeiro triple double, que era o que eu já tinha editado, os lances, os pontos, rebotes e assistências nesse jogo contra o Corinthians. Sobre os triple doubles no NBB, com esses dois triple doubles do Jorginho, o NBB que está na sua 12ª edição contabiliza agora 10 triple doubles, 10 triple doubles em 12 edições, vocês devem vocês podem pensar que talvez haja uma diferença muito grande em relação à quantidade de triple doubles da NBA, é de se pensar que os jogos do basquete FIBA tem 40 minutos contra 48 minutos nos jogos da NBA. Os jogadores da NBA têm 20% a mais do tempo para conseguir um triple-double. Então um triple-double FIBA, na verdade, na NBA, com 20% a mais, seriam 12-12-12. 12 pontos, 12 rebotes e 12 assistências. E se a gente for pesquisar os 12-12-12 na história da NBA, com certeza vão ser um número muito pequeno dentre todos os triple-doubles que acontecem na NBA. Rapidamente, então, agora eu vou mostrar todos os 10 Triple Doubles do NBB que já aconteceram até hoje essa pesquisa eu demorei um pouquinho para conseguir todos os dados, mas no final eu consegui o primeiro foi do Fernando Pena do Paulistano na temporada 2009-2010 23 pontos, 10 rebotes e 11 assistências e uma vitória do Paulistano por 106 a 100 em cima do Araraquara o segundo foi do americano brasileiro Larry Taylor do Bauru na temporada 2010-2011, 23 pontos, 12 rebotes e 10 assistências em uma derrota do Bauru por 1 um ponto para o Flamengo. Na temporada seguinte, mais dois Triple Doubles do Larry Taylor. Um contra o Vila Velha em uma vitória do Bauru, 10 pontos, 10 rebotes e 2 assistências. E outro em uma vitória em cima do Limeira, 24 pontos, 10 rebotes e 10 assistências. Em 2013-2014, mais dois Triple Doubles. O primeiro do Valtinho pelo Berlândia, 13 pontos, 11 rebotes e 10 assistências e uma derrota para o Pinheiros. E o segundo, mais uma vez, do Larry Taylor. 18 pontos, 10 rebotes e 10 assistências e uma vitória do Bauru em cima do Goiânia. O Larry Taylor tem 4 triple-doubles no do NBB e ele é o líder absoluto até hoje. O sétimo triple-double da história do NBB foi do Scott Rogers pelo São José, embora essa foto seja com a camisa do Minas, é que é difícil achar uma foto com resolução boa. 25 pontos, 10 rebotes 11 assistências e ainda ele conseguiu 5 roubos de bola, mas São José perdeu para o Macaé por 1 um ponto. O oitavo foi do Vitinho, Vitinho Lert, do Mogi 10 pontos, 10 rebotes e 12 assistências em uma vitória, um blowout em cima em cima do Campo Mourão, por fim os dois do Jorginho, o primeiro que nem eu falei, em cima do Corinthians, 23 pontos, 11 rebotes e 10 assistências, e o segundo em cima do São José, 10 pontos, 11 rebotes e 11 assistências. Duas coisas que eu queria falar antes de mostrar todos os lances do Jorginho nesse jogo entre São Paulo e Corinthians. A primeira é que eu tenho um vídeo de triple-double brasileiro aqui no Bunchakalaka. Na pré-temporada de 2015, o Bauru foi jogar contra o New York Knicks no Madison Square Garden. Nesse jogo, o Ricardo Fischer, armador do Bauru que hoje joga pelo Corinthians, ele conseguiu um triple-double e eu posteriormente faria um vídeo falando sobre esse jogo. Inclusive, esse vídeo é um dos três vídeos aqui do Bunchakalaka que tem mais de 100 mil views. Nesse momento ele tem 101 mil views. Vou Vou deixar o link aqui em cima pra quem quiser ver. Como esse vídeo é um tanto antigo, eu falava ainda um pouco devagar. Eu não tinha tanta intimidade com a câmera que nem eu tenho hoje, né? É, devo ter. A segunda observação é que no basquete FIBA, diferentemente da NBA, se um jogador passa para o outro, esse outro jogador sofre a falta e acerta pelo menos um dos lances livres, a assistência é computada. Vocês vão ver que uma das assistências do Jorginho foi assim. Ele passou para o Murilo Becker, o Murilo errou a remessa, mas sofreu a falta. E como ele acertou um dos lances livres, contabilizou a assistência para o Jorginho. Então é isso, fiquem com os lances do Jorginho de Paulo no jogo entre São Paulo e Corinthians na primeira rodada do NBB. Muito obrigado, nos vemos no meu próximo vídeo no Buncha Calaca. Fiquem com os lances. Novo Basquete Brasil, você nunca viu nada igual. Primeira transmissão dos canais ESPN, Zon Fula. Trabalho com o Johnson, a pancada despencou o Murilo. Rebote do São Paulo, 5 a 0. Daqui a pouco falamos mais do Johnson. belo arremesso do Renan, tiretaço. O Corinthians continuou ao Brasil, jogou no Paulistano. De novo, o Johnson para encontrar o tomar o rebote com o Jotinho. Trabalhando a minha quadra, Murilo. Passando bloqueio, viu, Jorginho? Vem pro arremesso, Jorginho. Com auxílio da tabela, dois pontos para o São Paulo. Cinco segundos de posse no relógio pro São Paulo. Murilo! Com liberdade, não teve perdão. Tira pra esquerda com o Jorginho. Vem o São Paulo novamente com o Renan. De fora, arremesso, tira Primeira transmissão da nova temporada aqui na Iaspira. Aqui não! O Jorginho jantou o evolução Revolução pra esquerda. Jones. Jorginho de costa a costa, diretaço. Deu aula de costa a costa na defesa e no ataque, o Jorginho de Paula. E aí pediu, pediu um pouquinho de descanso, um minutinho de descanso, porque está <risos> realmente defendendo muito bem e colocando aqui Vitori em ritmo. É, mas antes não mais disso, bom. sabe dele, o passe para o Jones para definição. De pênalti do Reinaldo. A gente Jorginho na passagem tem infração marcada. No basquete cearense. Ah, temporada passada, essa regularidade, regularidade como você falou E ele depois, que ele, aquele ano que ele foi para os Estados Unidos, não teve muito espaço lá Acabou perdendo um pouco de ritmo Recuperou no passado, mas esse ano uh, realmente Olha aí, diretaço, deu aula Que confiança que ele tá jogando então, é o Jorginho versão 2019 Vamos ver se continua assim, seria fantástico até pro o basquetebol nacional De novo com ele, com o Jorginho Belo passe pro o Kurtz Não converte, o Jorginho apanha o rebote Na temporada passada o Kurtz foi muito bem no, galafão, no basquete cearense Jogou muito no basquete cearense O Douglas Kurtz Trabalho do Jorginho Kurtz se deslocando para um bloqueio alto Fuller a marcação, esse é o Jones, vai pro remesso impecável, Jones, gigante, com torcida apaixonada e a, a sintonia foi imediata do, do Sul Fuller, vem de novo São Paulo e com o Renan, no ataque o Renan, dois pontos e a falta, aí já era, Fuller pro remesso livre, rebote é, com São Paulo aí com o Jorginho. grande buga, estaria amanhã com ele na preta, olha só o que tá falando. Um safado esse lugar, dois pontos aí pro São Paulo. É estuda esquerda, se vinda o Nesbitt, mesmo contestado. Reporte do Jorginho no último segundo, para o final dessa primeira etapa. As estreias de São Paulo e Corinthians no novo Bassete Brasil, temporada 2019-2020. Início de terceiro período, NBB na Yasmian. Chanel pela esquerda. Jorginho contra o Pecos. Aí do Jorginho, o Johnson chegou no combate. Jorginho! Trabalho do São Paulo, mais uma vez aí com o Léo Mendel. O passe pro Jorginho! Falhou, mas foi o remate. Que falhou também foi a defesa do Corinthians, sabe? Xamel, maior de cestinha da história do NBB, já tem 10 pontos no jogo. Ah, a gente ah, no, do uma... do ex. no nosso meio a gente fala que é viúva, né? Novo é. basquete Brasil, toda noite terça-feira na ESPN. E amanhã tem pré-temporada da NBA, Grande ação defensiva do São Paulo novamente. Oscaupção Pecos. O Johnson no garrafão é alimentado. Alimentaram a criança. Voltou pro Pecos para o arremesso frontal. Ela não cai. Outro rebote do Jorginho. Eu sei que o Fichão reclamou bastante e tal. E é, dele e tal. Mas... Aí mais um arremesso livre para o Jorginho. Grande destaque da partida. Essa noite no Parque São Jorge, no ginásio. E então, tem mais um arremesso livre. 654 44 destacar o outro jogo da noite, é Paulistano, segue a vantagem do Paulistano, jogando em casa, vem o Murilo, Becker. Né, é dois pontos e a falta, o Flamengo e Paulistano, terça-feira que vem, o Flamengo até o campeão, campeão da última edição, o Robinson tá vitaminando a estatística dele, hein. tem que ser seis pontos, vem o Murilo, dois pontos para ele, batendo para dentro, é, esperando a ajuda chegar e, a partir da ajuda, achar os companheiros mais livres. Que cravada! Oh, que espetáculo! Que doutrinação! O só está só esperando o jogo acabar, porque não tem mais sentido. Realmente já tem o vencedor definido, então já era. Aqui não, aqui é intensidade total. Não tem como encarar com o desrespeito. Veio o Fula, ainda interveio, depois não converteu. Ficou com o shortinho dono da noite. O senhor do jogo e depois o Chamel! triplo duplo, o jogo do São Paulo encaixou e você fazendo uma partidaça hoje. Cara, eu, como eu já tinha falado em alguns jogos anteriores do Paulista, eu tô com muita confiança. Porque esse grupo tá. Esse grupo encaixou demais, a gente tá, tá com muito entrosamento agora. E eles estão passando muita confiança, eu tô fazendo, podendo fazer é meu jogo que eu, que eu fazia quando eu era da base.